Sou eu, o Breno, e a gente vai. Por que você tá rodando? Pra ficar legal o vídeo. E a gente vai. E <risos> numa surpresa. Ela tá ficando calma. A gente vai. E numa surpresa. Eu não sei o que, que é, sério, gente. Eu não sei. Eu tô achando que o um linguado vai calar tá lá e vai me dar um susto. Ah, é? Será? O é que, que você acha que é, Lulu a surpresa? É um estilo de brinquedo. Um estilo de brinquedo? que vai fazer a não, surpresa Não, eu, pra... eu sei o que que eu acho. Ah. Eu acho que a gente vai na quadra. Não é... Não, é Tenta adivinhar o que é. É... Não, não, não, não, não, não, não fala. Você, não fala. Fala, você assim. Ai, fala. você, Lolo. Ai, Fala você, Lolo. Sem braveza que a galerinha tá te vendo. Mas eu também quero falar. Você vai falar. Deixa o Lolo falar primeiro. Ah. Não, sabe por que eu... eu não acho que é o boneco do exílio? porque Porque eu... Daí eu vou ficar. De me divertindo com ele porque eu vou ficar divertindo muito. Vamos ver agora com o Breno. O que, que o Breno acha que é? é? Eu acho que é um... Vai oh, fazer duas surpresas. Vai ter duas surpresas. A Bisa falou que ele a, a coisa a surpresa fecha. Então, a surpresa ela é... Você não sabe, né? Sei, sei, sei, sei, sei. Uma quadra. A gente vai pra Vamos logo, vai. vamos pro carro que a gente vai pra lá. Vai vamos vambora. É, é, é, é, é. Galera, estamos indo pra surpresa, lá pra, pro presente que a gente vai ganhar. Eu não sei do que que é. Mas presente? Eu, acho que eu não é... falei nada de presente? É, deve ser um presente. Surpresa e é presente. Galera, voltei. Eu não sei onde a gente tá ainda é sério, não sei. Tem muito mato, a gente tá indo em outra cidade. A gente comprou balinhas pra gente comer: dois salgadinhos, um ali atrás, ali atrás e um aqui que a gente tá comendo. E as balas fica é bem gostoso. Vai demorar muito pra gente fazer esse vídeo. Então dá like. Tá bom, dá a mão pro seu irmão, vai indo. Vitor não gosta de aparecer na TV, dá a mão pro é. rolê. E aí, Breno, estamos chegando na surpresa, cara? É. Hã? Olha aqui. Eu ouvi no carro que minha mãe falou que era uma praça. Mas ela falou que tem uma surpresa oh. lá. O é, que, que é, você tá acha tá que tem ali? Fala pro papai. Pokémon. Hã? Pokémon! Vai devagar, olha o farol. Espera o farol abrir. O farol tá verde, agora vai. Olha ali ó, tá olha aqui, olha aqui, O que, que é aquilo lá, Breno? Olha, que bobaçal! Quem é esse aí, Lolo? Eu, eu, eu, eu, vou, eu vou ficar aqui do lado dele, Quem é esse? Hã? Qual é o nome dele? é Selvagem. Como é o nome dele? É o bobaçal, Esse daqui é Selvagem. É Selvagem. Galera, Vai. olha a surpresa Uma praça cheia de Pokémon ah, meus, ah, meus amigos ali estão rindo Ali, ó oh, Mostrou o Vitor, mostrou Mostrou o Victor também, mostrou a Gabi O <risos> que que era a surpresa, Brenão? Uma praça com ah, a Quem que é aquele ali? É ah. o Chalizarde ah, Ele tem seu tamanho? É, Não, ele é maior Vai lá perto Você gostou? Que? Bem? Vem. Olha, achei Pokémon aqui, gente. Achei Pokémon. <risos> Pokémon. Tá, e aí, aí? Agora... O que você vai falar pra galera, então? A gente... Oh, a gente vai mostrar o nosso blog. No final do vídeo, deu com os Pokémon. Tem o Solizade, tem o Bubasaur aí. E a gente vai procurar mais Pokémon eu não sei onde tem né a primeira coisa que eu fiz aqui meu pai falou que tem Mewtwo em cima de uma árvore e você tá empolgado? ali ó é o Mewtwo ali Rafael Mewtwo? Ah, eu morei ah, no <risos> ali ó o Mewtwo é o Mewtwo ah, ah. é Mew mas é isso aí, valeu a pena o passeio Brenão? Valeu, mas a gente não vai tirar mais fotos? Vamos, vamos tirar mais fotos Mas então se despede da galerinha Finaliza o seu vídeo pra a gente passear um pouco mais Valeu um, um... E今天的, uh, eu, eu, eu, eu. Agora eu desafio Você e o Vitor E a Catarina E o Lorenzo <laughs> E a Gabi se ela tiver coragem Mas eu acho que ela é muito frouxa é. E o Micael e o Mikael e a Cat. A mamãe é mamãe é velha. Vai sim. Quando aquela mocinha sair dali, vocês vão dançar... A dancinha do... Que dancinha é aquela não? Do, do Vral. Do Mingau da vovó. Da Amiga. Bisa. Lá na frente do Charizard. A, bisa. a Vai, vai. vai, vai. vai, vai. vai, vai. <risos> Matou. Corta. Eles caíram. Nossa, Lourenço, você acidentou <risos> sua irmã, meu. Ô, você quer matar a Cata, é? É. catarina? Caiu? É. Caiu, é. caiu neném? É. O... sai vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco, morreu? <risos> é cinco! Cinco, morreu. A pedra é lava eu tô aqui, eu tô aqui A ah, grama é lava, um, 2, 3, quatro, 5! Vermelho é lava, um, 2, 3, quatro Azul é lava Grama azul, vermelho é lava, um, dois, três, quatro, cinco Morreu os dois, não, morreu o Breno ah, Grama azul, vermelho é lava, um, dois, três, quatro, cinco O Victor morreu porque ele pisou no vermelho ah, O chão é todo lava A pedra o banco é lava, o chão também é lava. Eu tô aqui, eu tô aqui. Você morreu, você tá no chão. Ah. Você tinha que ter ido pra grama. Eu tô aqui. Uh, uh, dois, uh. Vai, uh. Agora só no é